Olá pessoal, meu nome é Adriano Belizar, eu sou coordenador da Escola de Dados e eu vou mostrar aqui brevemente como que a gente pode utilizar uma função comum dos editores de planilha chamada procura vertical ou vertical lookup para fazer cruzamento ou consolidar dados de fontes diferentes. É, eu vou primeiro mostrar aqui com um exemplo fictício e depois a gente vai trabalhar com um dado um pouco mais real, um pouco mais parecido com o que vocês vão ver no dia a dia, é, o nome da função e algumas particularidades podem variar de programa para programa, mas no geral a ideia é a mesma, a gente vai utilizar aqui o Google Sheets, mas vocês podem utilizar qualquer editor de planilha, vai ter esse comando e a ideia é mais ou menos igual. Então, começando aqui com esses dados fictícios, imagina que a gente tem aqui na mesma planilha, né? é, duas sequências de informações, uma com preço de algumas frutas e outras com a quantidade, e digamos que eu queira trazer aqui do lado o valor da quantidade que está presente aqui, sem precisar ficar copiando e colando né? uma a uma, tipo isso. Então como que eu faria isso? Eu vou apagar aqui, nessas horas a gente vai utilizar a função de procura vertical ou vertical lookup, que ela pode ser útil tanto para a gente cruzar quanto consolidar dados, né? Vou deixar também aqui na descrição do vídeo um tutorial que a gente preparou na, na Escola de Dados sobre o assunto. Basicamente, na procura vertical, é, a gente vê que o PROC B, Pesquisa Vertical, a gente vai precisar de três argumentos principais, três coisas que a gente vai precisar indicar para ela. A primeira é o que eu quero buscar. Então, aqui no caso, eu quero buscar é, a partir da, da, da célula B5, que é melancia, né? Então, eu quero que ele busque essa palavra-chave melancia. Então, cliquei aqui, ele já preencheu com B5, vou botar ponto e vírgula, e vou indicar onde ele deve buscar. Então, ele deve buscar essa palavra-chave que eu indiquei anteriormente em algum intervalo de dados. O intervalo de dados é um conjunto de uma a mais... É, células, né? linhas, colunas então selecionei esse intervalo que vai de G5 a H10 e ele vai sempre buscar na primeira coluna que eu estou selecionando no caso, no caso a coluna G então ele vai passar verticalmente né? linha por linha, procurando a palavra chave melancia uma vez que ele encontre aqui a palavra chave melancia, por exemplo eu preciso dizer qual a coluna que eu quero retornar né? aqui no caso a primeira coluna é a minha própria minha própria chave da busca, né? o nome da fruta, eu quero no caso retornar a segunda coluna que é a quantidade, então eu vou botar 2. E o último argumento que a gente vai passar em geral é sempre falso, então você simplesmente completa com falso e a gente consegue ver aqui que automaticamente a fórmula já traz o que eu, eu gostaria de... de puxar né no caso a quantidade aqui da das frutas em questão é, vou aplicar agora para o resto das frutas para vocês verem e a gente pode perceber aqui algum alguns problemas que deram o primeiro é que em alguns casos ele não encontrou corretamente vamos analisar aqui a fórmula. então ele tá pesquisando é, a chave B6, que é a banana, mais no intervalo G6H11, né? Então, para evitar o que aconteceu aqui, é ao invés de pegar o G5H10, ele pegou o G6H11, o, o, o intervalo abaixo. Quando eu fui é, descendo, né, aplicando aqui a fórmula nas demais, ele não manteve fixo o intervalo de busca, que era o que eu gostaria, ele foi alterando junto. Então, G5H10... Aqui já está G6H11, G7H12 e por, assim, por aí vai. Então a gente pode é, travar essas colunas colocando simplesmente um cifrão aqui no início das linhas e das colunas. Então agora sim deve funcionar quando eu aplicar nas demais. Reparem só que teve um valor faltante porque a grafia está distinta. Então, aqui mamão está com assento, aqui mamão está sem assento. Se eu corrigir isso, ele vai buscar o valor corretamente. Então, vamos ver agora um segundo exemplo um pouco mais real é, de aplicação né, da procura vertical, do vertical lookup, para fazer consolidação ou cruzar é, dados de tabelas diferentes. Então, vou ocultar essa aba aqui e vou apresentar essas outras duas abas. Imagino que podem ser dois arquivos diferentes que eu importei, eu trouxe aqui para a mesma planilha, né? E basicamente são municípios do Ceará, em ambos, e aqui eu tenho um número de estabelecimentos qualquer. Para cada município eu tenho atribuído um, um valor de estabelecimentos. E na outra, a mesma coisa... É, só aqui com pessoas, tem o um número de pessoas para um dado estabelece para um dado município, e o único ponto de atenção é que aqui nós temos 177 municípios, né? a gente vê 178 aqui, mas o primeira, a primeira linha é o cabeçalho, então temos 177 municípios, uma outra forma fácil de verificar isso poderia ser simplesmente selecionando aqui um intervalo, que a gente quer e a gente consegue acompanhar a contagem aqui. Então, eu posso simplesmente selecionar todos os municípios aqui e eu vejo que a contagem vai para 177. Então, aqui temos uns 177 municípios e aqui nós temos mais. Temos 184, o que significa que tem municípios que estão nessa lista e não estão na, na outra. E aí, se eu quiser consolidar isso, trazer o número de pessoas para cada município e botar tudo aqui no mesmo estabelecimento como que eu faria e também para ter uma indicação de qual onde está essa diferença né de cidades de um para o outro a gente pode usar a mesma lógica do PROC-V nesse caso bastaria eu vim aqui e construir minha expressão né então eu vou digitar PROC-V vou dizer o que eu quero buscar no caso aqui, eu estou na linha 2, eu quero buscar pelo nome do município. Então, vou clicar aqui, que é a, a, a célula C2. Vou botar ponto e vírgula para separar aqui os argumentos. E o argumento seguinte, eu preciso dizer onde eu quero buscar. Então, vou clicar aqui na aba pessoas. Vou selecionar as três primeiras colunas. Ele automaticamente completou aqui. Botou pessoas, o nome da minha aba exclamação de A a C, lembrando sempre que a chave de pesquisa, no nosso caso o município, precisa ser sempre a primeira coluna desse intervalo, então eu vou novamente separar aqui e dizer o que eu quero retornar, no caso eu quero retornar a segunda coluna, né? que é a coluna B, que tem o número de pessoas, nesse intervalo que eu defini, então eu vou colocar aqui 2 e vou terminar sempre com o último argumento como falso então a gente já consegue ver aqui que funcionou 427 ele basicamente fez o que pegou o valor da coluna C2 fez uma pesquisa vertical nessa aba pessoas que eu indico aqui pessoas e digo para ele olhar é, na primeira coluna desse intervalo pesquisar o valor que ele encontrar aqui no caso município de Abaiara então, ele foi buscando aqui nessa lista até encontrar a Baiara. Quando encontrou, ele me retornou a segunda coluna desse intervalo. Então, a primeira coluna é o número do município e a segunda coluna é 427. Okay? Então, é basicamente, assim que funciona. A gente vai poder, novamente, aplicar o, a fórmula nas outras linhas... A gente repara que não teve aquele problema da outra vez, por estar é, tá trabalhando com páginas diferentes, né? Então, já funcionou de cara aqui, vou terminar de aplicar. Maravilha! A gente pode dar, fazer uma checagem aqui e reparem que alguns valores não estão aparecendo. Então, ele diz aqui, o valor a cada pé não foi encontrado na avaliação de VeloCamp. Por que isso? Porque... A gente repara que está é, sem assento aqui, né? A, ao caso de estar tá em caixa alta ou não, não faz diferença, mas os assentos fazem. Então se a gente corrigir aqui, ele já passa a encontrar o valor. E aí você precisa fazer uma checagem manual aqui nos valores, mas é basicamente essa lógica por trás do uso do velucan